Eu, eu acho estranho isso ser dito, passado um ano, acho que na altura, a ser dito ser dito na altura, parecem-me uh, declarações que são infelizes e, e desapropriadas, não, não, acho que não, não dignificam o cargo do, do responsável de uma grande empresa a nível uh, português e que deve manter, procurar manter a seriedade e, e, e o sentido de responsabilidade nas suas declarações. E também revela um certo desconhecimento de como é que eram, a, como é que são o processo de de decisões no Governo, portanto, não, não, não corresponde ao que aconteceu.